Você quer entender o tweet do Caracol Raivoso que indica que ele vai voltar na próxima segunda-feira? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudinho. Mas enfim, o youtuber Caracol Raivoso postou em seu Twitter exatamente isso aqui. Segunda tem, mas sem especificar o que haveria na segunda e qual segunda ele estava se referindo isso foi o suficiente para abalar os fãs do Caracol no Twitter, todo mundo que viu essa postagem, inclusive eu tá pensando que ele vai fazer um vídeo na próxima segunda-feira assim, retornando ao Youtube, após um sumiço de dois anos do seu canal principal chamado Caracol Raivoso, um sumiço de oito meses no seu canal secundário, Marcos Piveta, sinceramente eu entendo expectativa Da galera Pra ele voltar Semana que vem Já que ele havia postado anteriormente Seu Twitter Setembro Paitaon tá Indicando que ele estaria Prestes a postar um vídeo Esse mês Postou Carol Coroa Que mesmo não significando Nada a princípio Pensaram que Se alguma das opções Fosse escolhida Entre Carol Coroa O Caracol Postar um vídeo Além das mudanças de nome, banner e foto de perfil De Caracol Raivoso pra Caracol Brabo O banner, a foto do perfil Ficaram brancas e anteontem O Caracol Raivoso retornou o nome do canal dele de Caracol Brabo pra Caracol Raivoso. Ainda como banner e foto brancas. E sinceramente esses posts e mudanças no canal dele. Mostram com certeza que o Caracol Raivoso vai voltar esse mês. Por que ele iria postar esse tipo de coisa? Tipo Setembro Paitaon. Tá e fazer essas mudanças de nome. De banner de foto em seu canal sem significar nada. Claramente essas coisas significam que ele vai voltar segunda-feira. Se ele não voltar vai ser triste. Realmente vai ser uma decepção para quem depositou tanta expectativa no caracol raivoso. Eu espero que ele volte. Mesmo eu não tendo acompanhado ele. Ele fez parte da vida de muitas pessoas que o acompanham que o conhecem, querem sua volta. Além dele, são uma pessoa extremamente engraçada e carismática. O cara deve ter salvado muita gente de depressão, de momentos tristes da vida delas, etc. Então, por isso, muita gente deve esperar a volta dele. É verdade. Mas do vídeo para alguém que gosta do caracol raivoso, essa pessoa com certeza vai se emocionar com essa notícia. E se você gostou desse vídeo e é novo no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que rolam aqui, segunda, quarta e sexta, que fazem você entender os temas em alta de uma forma bem mais fácil. E então é isso, gente. Tchau, galera.